Boa noite a todos e a todas, é, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui no terceiro colóquio uruguaio de História do Esporte e da Educação Física, está sendo uma experiência bem interessante, é, para fazer a minha fala hoje eu, eu acabei estudando bastante sobre historiografia do esporte e da Educação Física no Uruguai e, e vejo hoje assistindo jovens pesquisadores apresentando seus trabalhos que o campo... O campo historiográfico do esporte e da Educação Física no Uruguai vem crescendo, vem ampliando seus olhares, suas perspectivas, é, é, saindo de determinadas temáticas, por exemplo, como o Instituto ISEF, né, ou, ou a Comissão Nacional de, de Educação Física, é, e ampliando seus olhares. Hoje teve um vasto conjunto de trabalhos, desde a temática da cultura física, passando pelas águas e a discussão de gênero e sexualidade, foram muito interessantes, mostrando que jovens pesquisadores podem inserir o Uruguai no debate historiográfico sul-americano, bem como o que acontece de melhor na Europa e nos Estados Unidos. Então está sendo muito interessante viver essa experiência e agradeço demais poder estar aqui com vocês.